Olá! Começa agora uma série especial do programa Diálogos sobre temas organizacionais. Eu sou Almir Moura e hoje vamos falar sobre prestação de contas, auditoria e controle nos órgãos públicos. A cada dia, a prestação de contas das empresas e órgãos públicos ganha mais destaque na mídia e desperta maior atenção da sociedade. Atualmente, o cidadão está mais participativo na gestão pública. Inúmeras ferramentas de controle, social permitem o acompanhamento dos gastos públicos. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com a controladora do CREIA Minas, Renata Ferreira Osório. Renata, muito obrigado pela presença no nosso programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Renata, nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele aprimorou o sistema de informação de prestação de contas. Como que esse sistema facilitou todo esse processo? Bom, é, em 2013, é, a, os conselhos de fiscalização e alguns outros órgãos foram incluídos a prestar contas ao Tribunal de Contas, que inicialmente isso não acontecia. É, nessa mudança, é, eles fizeram em 2014, se não me engano, o sistema, desenvolveram um sistema chamado e-contas. Esse sistema ele foi, ele facilitou bastante. Primeiro, a questão de papel. Né, porque é uma preocupação, a sustentabilidade, enfim, também, e o um número, de um volume de papel que, que se era analisado e tudo. E esse sistema, ele focou mais a questão exatamente do que é relevante se prestar contas. Né? A gente tem um medo de acabar dizendo... É, faltando alguma informação, uhum. então eles determinam corretamente o que é que se precisa prestar, o que precisa constar nessa prestação uhum. e a questão de, de, de uniformidade, porque de padronização. De padronização, exatamente. Uhum. Que é exatamente, é, é, você vai analisar outros órgãos e vai ver que todos estão prestando daquela maneira correta. Então, e deu mais uma... agilidade, mais rapidez no sistema? Sim. A... Não, não vamos dizer uma agilidade, uhum. né? O que, que ocorreu foi o seguinte, é, essa prestação via sistema, ela, ela, ela reduz ouço. o risco de erro, uhum. porque você insere informação direto no sistema, Sim. né? Então, ela, o manuseio é menor e ela também auxiliou muito, porque eles, o Tribunal de Contas, além ele dar curso, ele tem todo um normativo uhum. que explica como fazer da forma correta, eles fizeram uma coisa muito interessante que, um fó que chama fórum, uhum. né? Então, de fórum de debate. Então, dentro do site do tribunal, você consegue acessar esse fórum de debates e aí cada, cada órgão vai colocando a sua dúvida, né? Então, facilitou bastante, deu, uhum. uma, deu uma agilidade, sim. Deu uma agilidade nessa prestação de contas. Sim. Falar de prestação de contas, como que ocorre, como que é feita essa prestação de contas no CREA Minas? Bom, o CREA Minas existem duas formas. É, internamente, essa prestação de contas ela é feita trimestralmente. É, a gerência financeira apresenta os números para a diretoria e para a COTC. Essa COTC é a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. É, então, essa, essa, essa comissão, que é permanente, ela aprecia essa, essa prestação e isso vai e delibera o plenário, que é o, a nossa instância máxima. E o plenário aprova essas contas trimestralmente. Agora, externamente, vamos dizer externamente, uhum. essa prestação é feita anualmente. Essa prestação uhum. de contas que você citou anteriormente, que é do Tribunal, Tribunal de Contas. De contas União. Isso. Ela é feita para o Conselho Federal, que é o uhum. CONFEA, e ao é TCU. Aí essas contas elas são feitas anualmente. Uhum. E quais são as dificuldades que existem em relação a essa prestação de contas? essa dificuldade foi diminuindo ao longo do tempo. Como eu te falei, em 2013, quando iniciou essa prestação para o Tribunal, existiam sim muitas dificuldades. Sim. Era questão de prazo, porque é, eles, eles estipulam um prazo final, existia dúvida, questão de parametrização do sistema, Haviam muitas informações que o CREA tinha, mas que não estavam na forma correta que eles exigiam dentro de alguns quadros. Então, com o longo do, ao longo do tempo, nós fomos aprimorando essas informações, né? Eu acho que uhum. todos os órgãos, com né, mil, a, a questão do tempo, a gente vai ganhando isso. expertise e vai fazendo de uma forma mais correta. Então, é, hoje isso é, é, mais, é, é mais bem feito uhum. e a questão da, dessa dificuldade hoje... Mas praticamente não existe dentro do né? uhum. assim do nosso do nosso órgão. Muitas das vezes temos termos técnicos, né? E o cidadão ele acompanha, mas tem dificuldades, como a gente percebe em algumas vezes. E em relação, por exemplo, a esses cuidados, é necessário que seja traduzido para uma linguagem mais clara, mais transparente? Qual os cuidados principais necessários para que o cidadão possa acompanhar efetivamente a prestação de contas? Tem que ter uma clareza uhum. e uma objetividade para poder publicar isso para que qualquer cidadão, seja ele do meio ou não, uhum. ele consiga interpretar aquilo da maneira que ele precise. E né? como que o cidadão pode acompanhar, então, essa prestação de contas no CREA Minas? É, essa prestação de contas ela está, publica, ela está divulgada no, no portal do CREA Minas, uhum. no portal Transparência. E ela também fica disponível no sítio eletrônico do TCU. Então, na uhum. página do TCU, todas essas informações que, eu, como a gente citou anteriormente, do contas, essa prestação está disponível lá também. Renata, e como que ocorre as auditorias no CREA Minas? O Conselho Federal faz essas auditorias né, no, no CREA Minas e o CREA Minas também faz contratações, licita, é, faz licitações para auditorias externas. Então, é muito importante essas auditorias no intuito mesmo de avaliar a gestão, avaliar os processos internos, né, como que está funcionando. Isso é feito anualmente dentro do, do, do nosso conselho. Renata, e o que, que é feito né, nessas auditorias? Como que é analisado? O que, que exatamente? O que, que é observado? Bom, é, no termo de referência, quando é feito essa licitação, é, a gente já determina o que, que eles vão avaliar, né. Então, é, essa, essa auditoria perpa, perpassa todo o CREA ela valia é, a questão de pessoal, né, folhas de pagamento é, os, ah, os impostos, recolhimento de impostos, os pagamentos, ela vai para o financeiro, é, ela avalia as nossas licitações, os nossos contratos, né, os aditivos. Convênios. Os convênios, exatamente. Então ela, ela per, perpassa todo o CREA Minas e ela faz uma avaliação da gestão mesmo. Então, dentro de, desde o início, o organograma, é, tudo que ocorreu durante o exercício, ela vai, ela vai fazer esse tipo de avaliação. E por falar em repasses, em convênios, no ano passado, ocorreu uma mudança dentro do CREA Minas em relação a essa transferência de recursos para as entidades? Ah, sim, Almiro, ocorreu sim. Foi a resolução 1075 do Confeia. Essa resolução mudou a forma de repasse. Então, é, dentre as legislações e, e essa resolução, o CREA Minas, no ano passado, fez o primeiro chamamento público para selecionar as entidades né, que, que, que tinham projetos de interesse do CREA e em 2016, ao final do exercício, já tinham sido assinados 19 termos de cooperação. Uhum. E o CREA foi um dos pioneiros no né, do Brasil a adotar esse primeiro chamamento público com essas entidades registradas. Né? Foi uma forma padronizada para realizar tudo isso, já que esse repasse se tornou tão importante para essa prestação de contas. Né? Sim, sim, positivo. Não é isso? Renata, os órgãos também do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, quando a gente fala em prestação de contas, ampliando um pouco mais, deve observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ah, a LRF? Sim. sim. É, o CREA também cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, é, né, de, é, limitando seus gastos com folha de pessoal em 50% da sua receita. Então, isso é observado desde, desde o início. A gente falou logo no início do programa que o cidadão, principalmente, ele está acompanhando. Hoje, cada vez mais, você acha que o cidadão ele é um agente fiscalizador na prestação de contas, principalmente quando observa essa questão da publicidade, da transparência? Com certeza. É, esses, essas informações são públicas, né? Uhum. mas é, existe um link também que é o Canal da Transparência e que a gente recebe diversas, diversos questionamentos. Então, a gente, nós estamos observando cada vez mais que as pessoas têm acompanhado né, a, a, os gastos, querem saber para onde sim. vai o recurso, querem saber se o que foi prometido está sendo cumprido. Isso é um papel muito importante. Uhum. E o cidadão ele também sempre fica muito atento a isso. Então, o CREA Minas, ele é cada vez mais está facilitando para o cidadão acompanhar tudo isso. Sim, sim, com certeza. É, existe o site da transparência, como você mesmo citou. Esse site, é, ele foi construído ao longo do tempo, foi melhorado cada vez mais, a gente né, é, recebe diretamente sugestões e tudo. E também no último ano houve uma manifestação do Tribunal de Contas, isso é relevante a gente citar também, é, ele fez uma avaliação de como estava o cumprimento da lei uhum. da transparência dentro dos órgãos públicos. E foi muito específico para os conselhos de fiscalização, então houve umas pesquisas, eles pediram alguns cumprimentos, né, manifestaram algumas recomendações, mas a gente já cumpria essa, essa, essa, essa transparência. Uhum. E no caso, é, as informações estão postadas no, no, no nosso sítio eletrônico também, tem um portal da transparência, onde consta várias informações tudo que a lei exige, a gente está hoje também atendendo, a gente tem publicado. Aham. E com que frequência são prestadas as informações dentro do CREIA? Sim, aí nem é muito uma prestação de contas, né? As informações são disponibilizadas no portal. Ah, aí depende da, da informação específica. É, a gente, nós publicamos hoje é, é a questão da folha de pagamento, né? É, nós publicamos os, os salários, né? É, então, assim... Existem informações que vão estar mensais e outras vão estar trimestrais, como é o caso das decisões, as decisões de Câmara lá, algumas vão estar é, na forma trimestral, as fis a fiscalização do CREA também, ela é trimestral e a prestação de contas que eu disse internamente também, que ela é feita, que é aprovada pelo plenário, ela também é trimestral. Renata, então me explique um pouco mais sobre o papel do controle interno do CREA Minas em todo esse processo. É, essa prestação de contas ela é, é uma obrigação dos gestores, né? é um papel dos gestores. O controle interno hoje ele reúne essas informações né? junto com, os, com outros gestores, é, com, a, com as suas gerências e ele nivela, ele valida, o controle interno ele valida, ele verifica se essas informações estão corretas e ele unifica elas no, no, na sua prestação. É, além disso, nas auditorias também como a gente citou, né, essas auditorias que a gente sofre do Conselho Federal e de outros órgãos, quando, das auditorias externas também, elas vão para o controle interno para ele verificar o cumprimento delas, né, então alguém tem que fazer o papel de verificar se isso vai ser cumprido ou não, se há necessidade e se, ele vai ser, se ela vai ser cumprida ou não. Então ela tem esse papel. E ela inspeciona também, normalmente, diversos outros processos, né? Que são normativos internos que se existem dentro de órgãos. Então esse, o controle interno ele tem esse papel de verificar se aquilo está sendo cumprido o papel mesmo. papel é muito importante. Sim, sim. Então a gente faz esse, esse trabalho e delega, né? É, quando se verifica alguma, algum, algum processo que não está no seu fluxo normal, ou que o trâmite não está correto, ou quem detecta alguma não conformidade, a gente devolve esse processo para ele ser reorganizado. Renata, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate.